Vambora, cheguei. Demorei, mas cheguei. Vambora. E aí? Mano, tá caindo meu café, carai! Puta que pariu, eu derrubei café. Ninguém vai ver. É só não levantar. Se levantar, vai parecer que eu tô mijado. Me namora. Chegamos. Primeira live oficial de outubro O melhor mês Um clássico Abre é o chat errado, aqui Salve rapaziada, foi mal a demora, tava botando os emotes novos É demorado porque a Twitch não tem uma... Uma, uma que presta pra botar emote O que, que eu fiz? Bolei, ah, bolei, clássico, clássico, um clássico. Um clássico, um clássico. Sangue bom, é. Um clássico. sabe rapaziada, hoje temos coisa pra caralho. A gente tem, tem que fazer a tier list da sexta do mês de ontem. Que, nossa, vai ser uma doideira essa list de hoje, porque puta que pariu, a cesta do medo de ontem, mano, foi amaldiçoada, foi amaldiçoada, não sei que porra aconteceu. Tem vezes, mano, que simplesmente você acorda como se uma bruxa há 300 anos atrás tivesse amaldiçoado o nome da sua família, você percebe que tudo que você poderia ter vivido até hoje... Foi manchado pela maldição de alguma bruxa em Salem. Porque, mano, não é possível. Ele bruxa. Fala... <risos> não é possível, mano. E não foi nem culpa de quem separou os jogos, que a maioria deles parecia bom. É que só eles estavam todos muito ruins mesmo. Clássico. Mas e aí? tão bem? Dormiram bem? Pro pessoal do RPG que tá aqui esperando, não, não vai ter anúncio hoje. O RPG não vai ser essa semana e também não vai ser... É, eu vou anunciar quando for data. A data do RPG... O RPG não vai começar do nada. Eu não vou começar uma... Não vou abrir uma live pau! Está começando a temporada. Seria burrice pra caralho da minha parte porque... Não teria ninguém pra assistir a parada. É tipo, mano, a HBO do nada fala... Ah, e olha aqui, ó, Game of Thrones, começou do nada, Ninguém nem avisamos. Foda-se. É só a nossa maior série, vou começar do nada, não vou avisar ninguém. Tipo, não é assim que funciona. Eu não sou burro, pô. Se eu for fazer o RPG, eu vou deixar o mais avisado possível. Irado, mano. Que vídeo bom. Tem também outro clássico, né? Mais um clássico instantâneo. Que é... Lá vem ele, lá vem ele. Uh. Vem!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 Buba, essa parte é muito boa. Desse vídeo, desse vídeo. ela é muito bonita. Ele, ele fez a iluminação certinha na fogueira. Agora vem. Clássico. O chat right now <laughs> O chefe atualmente, que vídeo bom, que vídeo bom.